Olá, buenas tardes. me chamo Francisco Sousa, vengo de Rijón, vivo aqui em Astúrias e sou cliente de Goldex. Bom, bueno, e he entrado neste projeto por duas razões, primeiro por o interesse monetário, claro, em segundo lugar poder ajudar bastante gente, por isso estou em Goldex, ou seja, ouro é dinheiro.